Fala aí, moçada, beleza? Lisa Cássia e Gustavo Guerra. And the World's Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de unboxing novamente, né? O nosso querido unboxing. Chupa. É isso daí, meus queridos. Essa caixona é grande, hein? Olha, pessoal, isso daqui era um sonho. Era um ob objeto de desejo. Eu não vi ele ainda, mas na verdade eu sei o que é. Mas isso daqui é uma coisa que eu queria muito, veio lá da Sonotec, certo? A galera já viu na thumb do, do nosso vídeo e, nossa, vai ser um prazer inerrável abri-lo. Então, deixa eu... vamos só começar aqui o, os abrimentos da, da caixa. Vou aqui, vou tirar o, os negócios aqui, a caixa sai de perto. Faca usada. O que vocês acham? Ui, quase foi meu dedo! Cuidado! Peraí. Eu não faço isso. Então, pode deixar que eu vou. Oh, caramba, tô um pouquinho. Meu Deus, o tio tá falando. Ah, um pouquinho na maldade. Cuidado, dedo, Lisa Caça, senão, ó, que aqui é a, a faca ah. de Jorge. Peraí. Ó, que isso. que tem um aqui deu até coceiro no nariz aqui um negócio que sabe para que serve essa parte aqui do lado pra fazer assim ó é, é isso daí meus queridos na maldade meu deus do céu que coisa mais linda do pai este case é top né nossa senhora vendo plástico aqui grudando tudo aqui o negócio. Lisa Cássia, então grudando. como que nós vamos tirá-lo daqui de uma forma... Eu já sei, eu vou rasgar esse lado pra eu conseguir tirar ele de ladinho. Rasgotei embaixo. maldade. Eu só não posso. Você me ajuda a passar o aspirador aqui depois? Tcharam. Hein, Lisa Cássia? Não sei. Vou pensar. Uxe. <risos> claro que hoje. Ah, a gente podia trocar esse negócio de faca, né? Eu tô começando a ficar com medo aqui, certo? Peraí, peraí. Eu quero tirar ele de lado, agora vai, agora vai na mão. Peraí. Nossa, veio uma caixinha aqui dentro. Pegadinha do malandro. <risos> veio nada dentro da caixa. Sabe o que ó, Eu vou pisar aqui. É Para dar caixa. estabilidade. Peraí, vou pisar na caixa. Olha só o Nene. Dá um look aqui no cantinho. Dá um look aqui na maldade. Deixa eu tirar Não, não faça assim que arrebenta o plástico. Não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que não vai arrebentar, não. Vai arrebentar. Nossa senhora. Exato. Nós vamos utilizar agora um efeito especial. Calma, amor. Eu vou fazer o um efeito especial. Faz. O efeito especial é o seguinte. É, eu vou falar umas palavras mágicas e, de repente, esse plástico... Não estará mais aqui e também nem essa caixa. Certo, ratimbundundo, detesto maionese com goiabada <risos> e vinho seco, certo da safra de 1987. Tcharam! Tá aqui o abençoado, meu Deus do céu. Esse daqui era o grande sonho da minha vida, assim. Ele é o supra sumo. Dos violões Takamine Nylon. Esse daqui é o famoso TH90. É o top dos, top dos Pixas das Galaxias. Elisa ah, Cássio, eu posso pegar ele um pouquinho? É, eu tenho até medo. Meu Deus do céu. Meu, ele é, é pesado, bar. né? É. Ele tem uma pegada totalmente erudita. Ah, o braço dele é quadradinho aqui. É um formato C. Bem bujudinho. Ele não tem marcação também. Bem... Doido. Meu, o pré dele é valvulado, então se você olha aqui, ó, tem uma válvula aqui dentro. E olha, amor, que detalhe. Ó. Ele é lindo. Lindo. A boca dele é um pouquinho mais alargada. Putz, animal. Esse daqui era o grande sonho. Eu quero agradecer demais a Sonotec, meu querido amigo Norton, por essa parceria. E aí, tá aí. TH90. O rei dos violões de nylon, da Takamine, Takamine Japão. Obrigado mesmo do fundo do coração. E agora, sem enrolação, vamos fazer um som com o TH90. Beleza? Então, curte aí. <música>